Tocou, oh, bexiga, gota serena. Eu te desconjuro. Sei lá, sua mãe nunca teve essas palavras, acabou. Um Eu te desconjuro, <risos> diabo. <risos> é, pô, tem essas paradas lá. Tá grão. Uh, me chamou o Gleice. Luquinha Gilmar. Bem-vindo, Madum. Vadia, adiante, é uma umas umas umas hein. Pô, vai dar <risos> <risos> que <risos> é da trilha do rio É a primeira impressão Primeiras impressões, viu pessoal? É. Então, pessoal, a gente vai falar sobre um anime que viralizou atualmente o sucesso da bexiga e o Boku no rio. cadê? Primeira impressão, foi visto só um, um, um episódio, só é um shonen de fato. De fato, que aparece como shonen, é, então ninguém vai esperar uma, uma, um roteiro sobre-humano, nada é um transcendental, mas é um, um shonen que, que para o grupo, para a classe que ele representa, muito bom, se você pensar eu, é um, é um shonen bom, tem uma abertura bonita, além da abertura que eu achei muito bonita, que tá vendo. É, tem uma história bacaninha também O que deu pra perceber no primeiro, primeiro episódio Já que só foi um Um cara que não tem poder É um dos poucos que não tem poder E quer se, se transformar em um super-herói É um X-Men ao contrário X-Men é. ao é. É contrário Então assim O problema Pra mim, que não sou fã de super-herói Eu, particularmente, detesto super-herói <risos> E é o universo do anime tá pautado nisso tudo É nem cômodo. Mas para um Shonen, é muito bom, representa a classe de Shonen, então, Para a galera que gosta desse tipo de, de anime, eu recomendo Eu gosto muito pela cara que eu falei, eu não detecto super herói Não posso assistir um negócio que tem super herói no meio, coisa americana, é muito chato Mas em né, récord, beleza Rapaz, essa é aquela coisa né, o que eu estava discutindo mais cedo hoje É que realmente teve uma leva de animes que, assim, tinha uma qualidade meio duvidosa, sabe? E esse anime, ele dentro dessa, dessa leva desses de animes, esse anime foi o que se sobressaiu E assim, muita gente, poxa, esse anime é maravilhoso assim, Não, calma minha gente, esse anime é bom, mas ele tá dentro da média Tá dentro da média, ele não é essa coisa assim Ah, vai ser o novo Dragon Ball, ah, vai ser o novo Naruto, vai ser o novo, Naruto novo One Piece Não, vai ser um anime bom, que a galera vai acompanhar, mas... Não vai passar disso, pô. vai ser continuar sendo só um anime bom Dentro dos parâmetros do Shone, é, é, né? É muito bom, é, o parâmetro do, do Shonen é muito bom Eu discordo um pouco do Luquinha, tipo Mesmo sendo um anime, acho que é um anime acima da média é, Eu acho que ele mais acima da média, assim, que nem isso ele, ele não cubre nada mais do que um Shonen Só que ele, ele faz, ele puxa, ele é muito bom, hum. entendeu? É isso que eu entendo, que nem vocês falaram aí mas, tipo, quando eu assisti esse anime, eu, quando eu lançou, eu percebi Eu já acompanhei vários animes e tava fazendo um pouco, mas poucos animes bons nessa época mesmo Daí fica, era é difícil, velho, tipo, você ver Mas quando você vai ver o anime, você vê que o anime é bom, velho, principalmente quando entra tá na academia, tem um incidente lá ah o... Tem sem spoiler, o... tem spoiler Não, tô no spoiler Eu sei, do... pô, mas sem spoiler é <risos> Tá avisando É só tô avisando, pô ah, <risos> nem spoiler, tá? É, o torneio que tem também na segunda temporada. Nem spoiler, são acontecimentos. Eu não estou falando que acontece no torneio. Falei não, falei que acontece no torneio. Acontece que acontece no torneio. Né? <risos> é? é, é falando que acontece no torneio. É, mas o torneio é, é, book. é o Que é a temporada, três tem episódios. O que todo mundo sabe é que isso aí em qualquer show tem um torneio. Tem, ah, toa, velho! Em <risos> qualquer show tem que ter um torneio. Falou pessoal. Falou pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E dá o seu like. E se inscreva aí na área, não, nas nossas redes sociais. Vai tá, ter tá aí embaixo ou isso em Deixa um lá nos comentários. fala. aí nos comentários qual é o próximo anime que gente, vocês querem que a gente faça as primeiras impressões. Preferência assim, a anime que ninguém conhece. É, desconhecido. Né? É, é isso. Ah, é, aí. Ah, tá. mas vamos. É. Ah, tava que discorda aqui comigo, mas a gente se respeita. A eu, eu também respeito a, a, as suas decisões Juliano. eu respeito as suas decisões Guilherme, é, peraí Eu vou cortar, pô, essa porta. Eu recomendo, <risos> só pra continuar <risos> Eu recomendo o Hunter, é eu... o... Então, eu recomendo... Pouco Kuno recomendo... Hill Pra quem quer assistir um anime culto E então, tô legal, porque mesmo se é popular sim, mas é culto, se não acabou <risos> porque não é curto, porque eles vão tem temporada de tem dois episódios, depois de quatro episódios. Ah, pô, mas nada garante que não vai ter mais 300 né, episódios aí pela frente.